Bom, pessoal, vou falar um pouco hoje sobre a cadeira extensora, ok? O que significa cadeira extensora? É um exercício basicamente que possibilita a extensão ou esticar, né, na língua mais leiga, o nosso joelho, a nossa esticada de perna. A funcionalidade desse exercício na nossa vida diária é imensa, tá? Basicamente é fortalecer o nosso quadríceps, ou seja, a região frontal, e um ou outro músculo lateral da nossa coxa para que a gente tenha estabilidade para andar, para saltar, para correr. No desporto também é amplamente utilizada em modalidades que necessitam de potência de membro inferior. Membro inferior, para quem não sabe, são as nossas pernas, tá? Essas modalidades podem ser futebol, basquete todas as atividades do atletismo, basicamente, principalmente as de corrida, atividades de salto em geral. Como atividade alternativa à nossa cadeira extensora, a gente tem uma outra atividade para a membro inferior, mas que trabalha outras musculaturas também, é uma atividade bem completa. Seria o nosso agachamento, um exercício primordial e muito conhecido também desde a antiguidade. Lembrando, pessoal, que é sempre importante se hidratar